Entrou, entrou. Cuidado. Nossa senhora. Nossa senhora. Nesse vídeo eu joguei um competitivo inteiro com todas as skins aquecimento de aço. A grande maioria com uma boa porcentagem de azul. Uma boa parte, Blue Jane. Essa USP mesmo que vocês estão vendo silenciador Blue Jane com mais de 70% de azul. Uma palavra resume o vídeo de hoje Apaixonante E se você gostou da USP, você precisa ver a Glock Sério A MP9 também é muito zica Meu Deus, eu ganhei o sorteio do cachorro, velho A primeira proposta de troca Uma faquinha, mano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 tem o um inventário mais caro do Brasil Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins Porém, ao mesmo tempo, um vídeo de gameplay Porque, rapaziada, hoje eu estarei jogando com um o inventário completamente... Blue Jam. Blue Gen não, né? Aquecimento de aço. A skin aquecimento de aço é uma das mais antigas do CSGO. Na verdade, ela faz parte do grupo das skins mais antigas lançadas no jogo. No dia 14 de agosto de 2013, a skin aquecimento de aço foi lançada no CSGO. Ela chegou inicialmente para a K47 e também para as facas Karambit, M9, Bayoneta, Flip e Gut. Hoje ela existe também para todas as outras facas do CSGO e para a MAC 10 e 5.7. E a skin aquecimento de aço é responsável pelas skins mais caras do jogo. Afinal, cada skin aquecimento de aço possui mais de mil ilustrações diferentes Cada ilustração é um padrão Ou fraterne, chame como quiser E, por exemplo, a melhor AK-47 Blue Jane, Que é a 661 Pode valer mais de 100 dólares A melhor caramba Blue Jam Ela vale mais de 1 milhão de dólares Então, assim, é o tipo de skin popular E que o público adora E hoje, rapaziada, basicamente Eu vou jogar um competitivo no CSGO Porém, todas as minhas skins São aquecimento de aço, né? Então, eu tenho aqui a Skeleton Que já existe Eu tenho a luva aquecimento de aço Que também já existe Vai uma curiosidade A luva aquecimento de aço Não tem paternes são todos iguais. Mas enfim, M4, aquecimento de aço. Scout, aquecimento de aço. Aug, aquecimento de aço. Famas, também. Deco Deco, também. P-250, também. Não sei se eu vou usar, mas tá aqui. A USP, vocês já viram. Desert também. Enfim, tudo, rapaziada. É literalmente tudo. De verdade, rapaziada. É o inventário mais bonito que eu já vi. Quem não lembra também quando a Valve, sem querer, na operação presa quebrada, vazou na imagem de divulgação da operação que ela mandou no e-mail de todo mundo, a M4-1S Blue Jam, mano. Tamo esperando até agora, dona Valve. Cadê? Começou, rapaziada. Ó, inventáriozinho aqui completo. Aquecimento de aço. Não vou falar que inventário é inventário Blue Jane. A USP não é Blue Jane. Mas eu acho ela muito louca, tá ligado? Ela tem no licenciador aqui. Hum. Palácio liga. Palácio liga. Agora me compliquei, velho. Mano, eu larguei janela, tá? Tem janela, rapaziada. Tá entrando lá. Entrou. troquei. Foi pro CT, ó. Foi CT, ó. Cuidado. Nossa senhora! Nossa senhora! Tá, CT, eu de Joga safe, só pegando... Acho que ele tá aqui, ó linda, pai. Ó, vou puxar a M4S, a M4S também. Eu já fiz vídeo sobre a M4S, busquei todas as seeds. Eu acho que essa, se não foi a melhor, foi uma das melhores seeds que eu encontrei. Galera, quando a arma é grande, quando tem muito espaço pra preencher, não há como ter uma Blue Jane 100%. É o caso da M4S, é o caso das facas grandes, né? Enfim, quem dirá de uma. Quem dirá de um rifle desse tamanho, enfim. Boa, boa. Boa, Alex. Pegou é a um a Caraca. Boa, tá o último. Tá, o velho. ali? Tô ali no mercado, tá no mercado? Tá no E-2, tá no E-2, tá no, no, no E-2. Tira a cara. Linda. Essa smoke... Mano, essa smoke não falha, rapaziada. É fácil e não falha. E desgraça! misericórdia! E rapaz. Ih, tomei! nossa, tá muito lagado. Nossa, nossa. Senhora. Vish, Maria. Que é ir lá, Felipeão Cobango? É vai bom. Vai. vai lá, vai lá ela tinha o banco do asfalto hein, do <risos> quentes aço Boa. todos todos todos? todos banana, todos banana quer dizer, foi mal Tá comendo aí, já comendo. Já comendo pode ir, pode ir rapaz. tá lá, tá lá, e... pode comer, pode comer eu vou, eu vou, eu vou. Rapaziada, a USP funciona na Mirage e na Inferno Vai um para B esse round que eu vou jogar aqui Esse round só é, Vou beleza, beleza. tentar fazer um avanço do tapete confiar, aqui, rapaziada Mas ah, ninguém bagou MF mas... Nada aí? Tem MF, galera Tem MF, tem MF Nossa mais um mais, um, mais um, mais um, mais um Matou o motor Você que fez o motor que tá feito? Tá lá, tá lá Nossa, liga-se Na vem. vem pra cá, hein, galera Vem pra cá cá E morreu Nossa, morreu fogo Faz a bugzinha lá, dói Aham, uhum. né? acabei de fazer Nossa, me deu DP de do meu mouse Aí eu vou pro Ih, o que tá não bom. tomou Quer a bug? Bang nas suas costas? Faz, faz, faz Mais um Nossa Se eu mato esse terceiro, seria lindo Tá lá Um meio e um B Boa, último time, boa galera, boa, boa Rapaziada, eu vou comprar scout aqui pra vocês verem Mano, não é a melhor scout possível Eu não testei muitas seeds, pra ser sincero Mas eu só salvei essa seed aqui Por conta do scope, tá ligado? Um scope, um scope blue gen. Não é 100% azul, mas não precisa ser 100% azul Pra ser blue gen. precisa ser mais de 70% E mais de 70% Isso tem com certeza, tá ligado? Não, não, não, eu tenho madeira. Tem Molotov, um madeira? Então, tem é aqui, ó. <risos> meio, meio, meio. Ele vai querer pegar a sua o Hum. Pegou. Beleza. Nossa, tô me dormindo. Peru, peru, peru. Meu Deus. Dormindo. O cara passou. Nossa, eu nem me atentei que o cara que eu matei não era o que matou o Filipão, mano. Boa, Bob. Tá lá na B mano, valeu, valeu. Pode crer. Eu vou, eu vou. Eu esperto nesse meio aqui mano. Dois cavernas um tomei. É de drop ou laranja? Eu tinha que ser. Tem aqui galera. Morri. Deu. Tô só no B galera, o que aconteceu aí mano? Ué. Laranja contigo aí. É, vou morrer. Ai, que menino Menino, desgraçado Bom, meu, meu, meu. Me dá um pé, me dá um pé, patrão Peguei Mais um, mais um, mano Calma aí, aí, ah, é, do... é, boa Drop mal, Filipão Ó, oh, te dou uma M4 aí Banga fala ainda pra mim Mano, opzinha braba Aqui, galera Na minha ainda coloquei um chrome Fire, o scope Ficou sensacional, cara Banda na minha, banda na minha, de é minha. Uh, Ixi, os dois, moleque né? Um drop. Vou lá, Felipão. Vai ser pra lá, mano. Acho que tem AP. Não tô muito. Xuxa Bombe, bombe. Bombe. Bombe. Caraca, como que não morreu? Ah não, ele tem. Cadê a bomba? Tá Xuxa. Caraca, preso do Dunk Eu ia morrer Tava sem kit também Rapaziada, essa Glock Eu coloquei o pattern 601 Que é o mesmo pattern da M9 Blue Jam A melhor M9 Blue Jam possível Porém ela ficou parecendo mais a K47 Blue Jam Enfim, essa Glock tá sensacional É a Glock dos sonhos, de verdade Vamos um aqui Puxa XAB, um puxa Nossa, eu fiz uma kill Linda, come, come, come Olha, tripla, limpa o bomba aí Eu tô com pouca vida, tá? Tira a cara Você joga primeiro Beleza. Aí, complicou um pouco a situação Tomei, não consegui dia papai. Aí você não um pouquinho hein, amigão. Bom da Glock é que ela tem muita bala mano. É muita bala, é muita bala. Deserto Eagle mano, maravilhoso velho. Essa é linda viu? Eu fui... Tem areia cara você se. Peguei, Olha aqui. Vem, vem, vem, Meu Deus, como que os caras perdem. Oh, é, os... Perder a bomba no CT nesse round aqui é brincadeira. Aí não, rapaziada, aí não, rapaziada. Bora. Deu nada, acabou. Cimente, cimente. Boa. Aí o Doc. Calma aí, segura um pouco agora, segura um pouco agora. Acho que tem dois aqui. Nossa senhora. Peguei um miado, mano. Vai vai, de... vai, vai, vai. Vamos, vem junto aqui comigo. Você tem que ir na então, frente, cara. Você, você tá meado, você tem que ir na frente. <risos> <Quitou> <risos> <dali de P1> Biblioteca. O o Vou bagar meio aí pra vocês, ó. Banguei em cima, toma HS. Volta agora, né? mesmo, vamos mesmo, Passou, biblioteca. Peguei um pixel gostoso, hein? Mano, eu vou caçar esse cara aí agora, velho. Ele não me escutou. Ai, eu não. Ele não me escutou comendo ele, cara Lá ele, na... cheio de leite nas bordas, velho. Ó oh, que miséria, velho. Por conta da explosão da bomba, enfim Guys, essa é a WP Aquecimento de Aço Eu coloquei um adesivo crown ali no scope Mano, acho que ficou sensacional, tá ligado? Vamos ver se ela dá skill A outra tava ajudando Não sei se essa aqui vai ajudar Vou bangar aí pra vocês no muro <risos> Banguei Pode ir, pode ir Olha <risos> esse Tem aí, ó Smokei CT Eu vou comer Cara, você não pode jogar atrás, ô laranja, você tá morto aqui na frente. Vai pro canto do nip, cara! Pega a costa então, pode Vou bangar a costa pra você, pode ir lá. Tem três, mano. Vira lá, vira lá, tem aí. Nossa, eu tô mudando toda hora o DPI do meu mouse, mano. Dois, dois. Tem o menos 80. Boa. Mais um, mais um. Tava junto. Pode ter do triplo. Nossa, como que eu esse tiro, mano? Cuidado o costa Tripla, tripla Ai, será que dá tempo? Eita, corrida dá, do... Dá, dá, dá. Não, Corrida do queijo, corrida do queijo dá, dá tempo sim Não, oh, oh, oh, oh. nunca vi você perder, um X1, inferno Esse rodo aqui não está propício para mim, rapaziada. Aí é os... Aí é os... O cara ficou com medo de um X1, mano. Nós Tá na porrada, eu não vou arregar pra tu, não, hein. Mano, essa Glock, de verdade. De tudo, rapaziada, de tudo. O que mais impressionou foi a Glock. O que mais me chamou a atenção, assim. Se eu, se eu pudesse ter que escolher uma, seria a Glock. Glock tá sensacional, de verdade. Linda. Nossa, todo me empurrando aqui. Uma loucura, velho. Certeza que desgraça. Mais um. Mais um. Não. Você tem que. eu papai, ai 28 13, foi GG, foi GG, foi GG gostei, gostei rapaziada, gostei resumo da ópera, a Glock é a que mais encaixa, porque é pequenininha compacta, Aí dá pra ter uma Blue Jam não 100%, mas quase 100% é Glock, é Glock pai precisamos de uma Glock aquecimento de aço no CSGO, porque é sensacional, juro se inscreva no canal, só lembrando, todos os dias dois vídeos novos, então tamo junto, valeu eu e o por aqui, até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337. 1337